Tamo agilizando o time do Cebolão aqui, galera O time vai ficar quentura, tá? Quem é o time? Vou falar os bonecos, vai Deixa só tá 100% mesmo Mas Riven top Fiddle Jungle, Rumble Mid Zaya Rakan no bot Ficou bom, né, mano? Zaya Rakan com tipo Fiddle, Rumble Pô, vai ter milho lá, mano Acho que eu vou jogar de... Esse pai é Fiddle esse game, mano Deixa eu até mostrar aqui pros caras ficar cientes Pô, não sei se eu gosto de Queen Top, hein, mano. O cara tem que ser muito main pra ser bom, né, velho? Ó, Rumble, Caitlyn. Zo oh, Zoe, não, Milho, né? Pô, não queria pegar agora, hein, velho. Queria fazer um pick mais inteligente aqui, olhando o time deles. Hum. Pode ser Gragas, talvez. Pô, peguei Fido, galera, mas não. Não tá muito bom, mano, pra pegar ele aqui. Ó, como é que tá meu time, saca, velho? Ó, contra a vem, hein, galera. Hum, e os cara pode estar tá vendo a live, velho Pô, jogar de fiddle na stream é muito difícil, velho Porque o boneco não pode ser visto, velho Aquele clássico dois campos com boneco, né, galera? Pra quem nunca viu, ó Pronto Tem que dar dois auto-ataques no golem Um Dois Mamou Uh, Kreygars Quando é contra Jarva assim, eu tinha que ter upado o Fur, viu, galera? Agora eu vou gankar sem ter Fur, saca? Ele pode vir aqui agora, né, velho? O mundo é nosso! Eu perco o flash pra roubar esse campo aqui. Nem precisou. Só matar ele. Tinha que acertar, né, brother? Pô, se ele acerta, hein, mano? Era free do free kill. Você podia flashar, hein, Kate? Obrigado, velho. <risos> Só pro gank não ser vão. Vou ser nerdola aqui, tá? Tô burlando essa ward com essa big volta. Talvez não valha a pena, não, mas se matar, valeu. Free Bora. Se você tançar, a gente mata, Soraka. Vem, vem, vem, tanca, Soraka, vai. É você que tanca, Soraka. Vem comigo e se diverte, mano Meet foi solado, tranquilo Pronto, galera, o cara startou na minha jungle Aí ele roubou meu blue E meu sapo, né? Eu roubei galinha dele E o golem dele, então Ele deu o invade, né? Não mudou muito, não Lidamos bem com a parada ali Agora eu devo ter perdido topside, ele tem 32 de farm Vou pro bot direto, então Nossa, olha o jeito que ele jogou Morreu Crime, hein, mano Vamos descobrir agora, hein, galera, se o amigão lá tá na maldade mesmo. Oh, shit. Acho que eu vou de dois campos aqui de novo. Ganhar tempo. Isso é o bichão mesmo, hein, velho. Esse aí é o bichão mesmo, né, galera? Tá frio? Ah, choveu, né? Choveu pro Goiano já dá um caldo. Dá um nesse no pé dele, Soraka, pra ele tomar CC, velho? Ah, mano. Caralho, matou, velho. Acompanhou o cara? O da pen na escuta também. Eita, veio reto pra cá, paizão. Caralho, retão. Pode crer. Bomba C5 Aí, coisa linda Foda-se, vai pra base E ele sabia que eu tava aqui, tá, esse Rumble Se fudeu, hein, Rumble É, paizão, não adianta não, viu Caralho Mercado do futuro vai salvar vidas aqui, mano Mano, olha que jogo clean, vou dar B faltando 50 sec pro drag, tá ligado? Fiz primeiro dragão, fiz primeiro arauto, tacamos barricada top Agora nós farmos campo de baixo Faz o Drake, tá ligado? Vou ter cronômetro, nem precisei usar ele no dive, né, mano? Bem divas Esse vídeo tá só o suco, pôs Já deixa o like se inscreva E o comentário Pouco caramba Nossa, ele tava me esperando aqui, velho Qual foi, paizão? Ah bom, pegar uma flash tá bom. Já ah, tá esse no pé dele, Soraka? Ah, vai a vai, não. A Queen cobra, hein, mano? Já que a Soraka não curou, velho. Devia estar tá CD, né? Se ela não usou, tava CD. Ah, bom, bom perdemos o dragão O blue As onhas Que merda, hein Nice, muito bom Usamos, aí na hora da kill ainda Foi no predict Ixi, lá embaixo deu uma tragédia, hein, mano <coughs> Java tava morto Se tiver um rumble aqui, paciência Sabia Que hein, Pior que eu sabia que ele ia estar aqui Quem que vai pôr a cara, velho Morri, véi, vai ter um Jarvan aqui Trolei, hein Nossa, não tava aqui, ele tava na parte de baixo Ele vai tentar roubar, hein, mano Esses caras é maluco Só faz, aí, só faz agora, foda-se Se roubar, roubou Cadê o Jarve, hein, mano? Não vi ele, velho Eita Tadinho, mano Não adianta vir me procurar Cancelou o meu R Mas o Smite tá em dia Cabeça da nó Outros <risos> É, já irmão, o smite aqui tá em dia, hein, mano Tamo sem afobar Mas tá focado olhando pro jogo, véi Focado, é muito bom jogar focado, véi Que delícia hum, Toma essa sugada atrás da parede não, cui. Não. Vou flashar não, mano. Tô suave. O oh, que é o luck hein, mano? Tá, tem que pegar isso aqui, velho. De algum jeito. Ah, mano, esse aqui foi bad, hein, velho Não avisa pro menor do outro time lá não, hein, mano Os amigos do Jarva aí, ó Não avisa não, deixa baixo Ó, voltou Maravilha Ah lá, dizendo o cara foi dobre hack hum. E aí, galera, eu queria apertar um R Ah, trolei, mano O cara não morreu, velho E eu vou matar meu time lá atrás Tadinho do Rumble, fez que nem eu Tá bom, tiramos o R do cara aqui Curar, flash O Rumble morreu um por um Tá bom, tá ruim, mas tá bom, né Flechou hum, por Prime. Pepezinho. Bom, é só barão mas tem que caçar o, o Jarvan Nelson, hein, mano Cadê o Jarby? Ele pode estar ali em cima, ó, mano. Ele vai roubar, mano. Tá. Só dá GG agora, velho. Valeu, viu, Yox. Obrigado pelos oito meses, Bem-vindo de volta, né? Caralho, férias. O maior bandido, cara. Então toma esse R aí. Nossa, férias. Show, né? Então toma. E aí não pega a visão do fiddle, não. Olha o que acontece. Acabou, galera. Bem jogada, hein? Ah, nice, isso mano. Coisa linda, véi. A base Toma Baneiro minha Kindred de Marquinhos Tá vendo, né, fião Bem jogado aqui Ganhamos, hein, galera Subimos de elo, vamos ver Honrar honra a Queen, hein, mano O cara jogou bem, velho Pera aí Mestre 1 PDL, galera Tá, vou jogar mais uma Aí nós almoça, vê os videozão. 15 horas tem joguinho da galera, beleza? Salve, Marquinhos. Salve.